Então galera, hoje a gente vai gravar um, um hoje a gente vai gravar um videozinho na lagoa, piquenique aniversário de uma amiga nossa. E aí, enfim, já tem um tempinho que a gente não grava mais imagens e a gente vai trazer umas imagens de lá pra vocês. <música> Bom, a gente ainda tem que comprar alguma coisa pro o piquenique, só que agora que a gente lembrou é domingo e tá tudo fechado, mas enfim, tem supermarket ainda, né? É, mas... É, mas é a, a nossa opção. Esse bolo de queijo e 200 gramas de pão de queijo, por favor. Hum. Esse? Isso. Volta pedaço da que Esse daqui. Esse. Isso? por favor. Eita calona nas costas. 200 de pão de queijo, por favor. Conseguiu o pão de queijo que você queria? Consegui, né? Senão eu ia ter que ser obrigada a é o bolo que eu Okay? Senão eu ia ter que ser obrigada a levar o bolo que eu não queria comer. Dá pra outra pessoa e comer outra coisa de outra pessoa. Eu definitivamente não tenho maturidade pra lidar com essa padaria do, do supermarket. Vem, vem, vem. Aquele casal, aquele casal é de novo, não Ah? Tá assim. Então vai discutindo até agora. Porque... Já era sim que ele era viciado, pô, sacanagem, não deixar o velhinho lá. Falou que não queria uh, chegar tá, muito atrasado. Calma aí, estou só filmando as gordinhas do, do, do supermárcio. Tudo bem, mas agora não precisa ir. Ninguém vai nos levar. Está amarrado. Vai lá, vai lá. Ah, eu é que pago? Bom... Compramos as coisinhas pro piquenique, agora é entrar na missão Pilares Lagoa, mas... aterro do Flamengo. Bom, continua sendo um chãozinho até lá, ainda mais domingo, sendo que o ônibus que a gente pega pra ir até lá acabou de passar. Mas beleza, bora. Ah, era ali na frente tem uma árvore gigante deve ser aquela lá com gente em cima que era a distribuição nossa eu achei todo mundo junto então é. é. eu cheguei aqui eu vi várias famílias aí o caralho a galera foi aí meu telefone, tá que nem ontem Ele ligou hoje Aí quando eu tava no ônibus eu fui ter loisense Olha meu drama <risos> E aí quando eu fui tentar ligar pra você Pra dizer que eu ia chegar muito atrasada O não liga, tá quente Tá que nem uma chapa e não é liga cara? Será que ele vai explicar? Tava marcado duas horas, chegamos às quatro E olha, parece que ele chegou bem cedo Eu pensei duas horas, vou tentar chegar às três <risos> Exato assim, <risos> E que mó é um bom, <risos> e Tem o próprio ponto de encontro <risos> Bebem, olhando que que mais, você mais Sério, assim. Porque a gente já tem umas duas horas aí. Coisas. Duas aí horas. A Itú já mandou papo, a gente falar que a sai de casa. que eu Já tava assim Já Eu não tinha é. visto a pessoa que Bom, galera, tá ali atrás. O que já vai começar, a gente tá só esperando a Marcelle chegar Mas enquanto isso eu tô aqui Aproveitando esse solzinho de fim de tarde Pra mostrar um pouco pra vocês aqui que o aterro, aterro Show de bola no domingo, fica a galera fecha as ruas principais aqui Aí tipo, a família pode brincar e o caramba, criança, cachorro, gente andando de skate É irado, né? Um espacinho super bacana e um passeio legal Pra quem tá conhecendo o Rio de Janeiro e tal e quer uma areazinha pra dar uma volta, andar de, de skate, de longboard, do que for, enfim, relaxar no domingo. Passei bem família, mas bem legal de fazer. Inclusive pro piquenique, que é o que a gente tá armando ali atrás. Oi, galera! Viu? Vocês vieram dar parabéns para Marcelo também? Uhum. <risos> Pô, eu só desconfio que a Marcele vai ver um pouco antes de chegar aqui. Ela vai chegar aqui falando... falar. abaixa aí, então. Abaixa, puta abaixa, que pariu. Esconde a Marcele cara. Mas é tem um negócio escrito Marcele. É, como é que a gente disfarça? Ah, eles estão lá, gente. Eu já vi, já vi. Cadê, cadê, cadê? cadê? Estão ali, ó. O é, que agora? Ah, é. também. Ah, eu também. Ah, eu também. A gente, ali, gente, a Marcele já olhou pra cá. É, total. Ela já olhou pra cá, gente. Ela tá vindo, gente. Ele, ele, ele, ele... Porra, Heitor, caralho, era só você vir para cá. Ó, ó, ó, estamos atrás de você. Atrás de você, Heitor, atrás de você. Arthur, atrás de você. Sim. O que o Heitor tá fazendo? Ah, já veio! Não, não, não! É finalmente! <risos> <risos> Você falou sei o que é Eu Eu não que Eu não que Eu não sei é que Eu vou ficar, que é Eu Eu o que Eu não que Eu não sei não tipo, caramba, é que é o Marcelo falou, cara, você falou de três três vezes. Podia ter feito o um piquenique de aniversário hoje, né? Foi muito bizarro esse, juro! Aêêêê! Não, e a gente mandou os meninos pra falarem com vocês. É, cara, mas eu falei, <risos> tipo, se eu viro agora... Gente... Aí eu olho, ele vai assim, Heitor. <risos> a gente não vai voltar. A gente vai esperar que a gente volte. Só com cara de armadilha. Eu, <risos> eu <amar> você. Entenda, <risos> gente. Olha, eu não tá desculpada, mas eu já, já vi uma pedida. Ei, pode abrir. Bom, bom que a Marcelo chegou agora que a gente pode comer, né? É! é. é. Olha só, cada um puxa de um lado. Tá? Tia, tia Rebeca educando as crianças. Não, eu botei, eu botei ordem. Acabou. Isso aí, viu? E... Ah, tem uma foto. É, é vídeo A gente vai dividir na metade, não, eu vou botar tá um pouquinho, cada ponto tem não tem com medo. Cada ponto tem que comer tudo, digamos. dividido. É. Mas nada. a sua abordagem é. da festa foi é. um inesperada. Eu fiquei assustada. É. É. Agora eu até